As ofensas são feitas pelo morador de um prédio de um bairro nobre de Goiânia. De José, viu? O vídeo foi gravado pela porteira do prédio. O morador, Vinícius Pereira da Silva, que aparece nas imagens, sobe para o apartamento e logo depois liga para a portaria e continua com as agressões. A mulher pergunta o motivo de estar sendo ofendida e ele responde. Por quê? Como sabia que tinha sido gravado, o homem diz que é para a porteira esquecer o assunto. Então vamos fazer, vamos fazer o seguinte, faz de conta que você não fez nada por mim e vamos fazer de conta que você não me ofendeu. Em seguida faz ameaças, dizendo que é policial e que vai descer armado. Eu vou meter meu armamento na cintura viu? e vou ir para lá e resolver. Essa confusão começou, segundo a porteira, porque o morador queria que ela abrisse o portão sem que ele se identificasse. Ficou piscando o farol, não abre porque não tem como ver. A câmera pega só a frente do carro, não pega o rosto, não, não teria como eu saber quem era. E mesmo assim tem o um procedimento, a pessoa tem que ligar e se identificar. No mesmo prédio mora um delegado que, ao saber das ofensas, chamou a polícia. Mas, Vinícius, o morador não foi encontrado. Uma intimação já foi entregue na casa dele para que ele preste depoimento. Testemunhas e a porteira já foram ouvidas. Ela está muito abalada. Medo, muito medo. Senti medo porque eu não sei se ele estava num ataque de raiva, não sei o que estava passando na cabeça dele, mas seria daquele modo, imagina se não poderia fazer uma outra coisa. O delegado que cuida das investigações disse que o caso se trata de injúria racial. Quando ele xinga ali de macaca, de chimpanzé, a gente está diante da injúria racial e quando já no, do apartamento ele interfona e diz que vai colocar uma arma na cintura e des, descer para resolver o problema, temos o um crime de ameaça aí. Eu estive na residência dele para intimá-lo, mas ele não estava, Eu deixei a intimação com a funcionária. Mas agora a gente vai checar com calma né? qualificação dele completa, ele se, ele se atribuiu a qualidade de policial federal. Por telefone tentamos falar com o morador, mas ele não atendeu. Graças ao recado. Você pode olhar a Láda, o final. A porteira segue com medo do homem e ainda de ficar sem o trabalho. Ele deixa bem claro, eu sou policial federal, como se tivesse poder. E eu sou. Eu construí esse prédio que tem uma construtora. Aí já vem a questão de dinheiro, né? E eu já não tenho nada disso. Eu só sou uma porteira.